Aqui ficou melhor com o espaço, o espaço entre este e aquele. Mas agora vou tentar fazer aqui, pela primeira vez também, uma segunda. Fazer aqui uma segunda. Acho que isto é um bocadinho demais, mas pronto. Aqui está o espaço. Vamos ver como ficou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aha! Maravilha! Maravilha! Claro que se, tivesse aqui, se eu tivesse dado aqui neste bico mais espaço ficava melhor, mas estou contente na mesma. E este vai assim, este, já, este já, não, já não modifico. Depois, no outro, aqui uma coisa, um bico maior, mais até aqui, né?